bloco. Aqui, ó. Aí aqui Nossa, velho. Oh. Olha aqui, ó. ó. a aguinha, ó, com mosquito da dengue. Chutar isso para lá. Ó meu bloco aqui, galera. Desde 2013, 14, uma coisa assim. Olha, ele não Deixa eu arrumar o do relógio aqui. Ele não é pesado pra caramba. Vou pegar mais de cima aqui. Vou colocar ali no sol. aí. Desculpa aí. Olha, na terra. Caras, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. oito anos. O bloco de gesso no tempo. E esse não é hidrofugado, hein? Esse bloco não é hidrofugado. Aqui. Cadê a marreta? Aqui. Aqui. É... Olha o espelho. Aquele.. Olha lá. Deixa eu ver se o sol. Cadê? Deixa eu fazer uma sombra. Deixa eu inverter aqui. Aí. Bom. Isso aqui é um bloco de. 66 por 50, tá vendo? E ele tem, deixa eu levantar ele aqui, 10 centímetros, 10 centímetros de espessura, maciço. Isso aqui pesa quase 40 quilos. E a nossa missão hoje vai ser testar a resistência desse bloco. Eu vou colocar o telefone no tripé para vocês verem o quebrar, pera aí. Aí pessoal, olha o bloco lá. Ó. Tá vendo? Ah, cadê a marreta agora? Perdi a marreta. Puta. Ah, aqui. Beleza. Ah. Dá pra me ver aí? Não precisa me ver também. Vou arrancar isso aqui. Cala a boca aí, ô, irmão. Tá me vendo aí, galera? Tô aqui, hein? A marreta na mão. O importante é saber se concentrar aqui, ó. Ah. São do. que eu falei? 2013, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, anos o bloco. O bloco na. Na.. Na coisa, arrumar aqui. Pera aí. Pra eu aparecer no vídeo. Vou colocar mais para trás. Aqui, sim. Isso. Aí, agora acho que dá. Bom, agora dá. Eu tô suando porque o sol tá bem a pino. Ah, vou fazer o teste. Cara, não quebra, velho. Ah, agora quebrou. Quebrou bem no meio. Ó, tá vendo? Ele quebrou no meio. Mas olha isso aqui, ó. O bloco de 100% maciço desse aqui Vocês viram quanta força eu tive que empregar Pra poder quebrar o bloco? Quer ver? Ó? Olha isso Hã? Agora aqui, ó Quebrar outra parte dele Aí Agora sim Agora ficou perfeito Ó O que sai pra lá, mosquito Encaixa o macho e fêmea Quebra, filho da puta Quebra Cara, não quebra É impressionante Bom Eu acho que eu fiz o teste Será que tem um bloco De barro sobrando aqui? Aqui, pessoal Isso aqui Vou fazer um teste também é o é um bloco de barro já tem até uma capa de concreto nele aqui ó vamos fazer um teste de resistência nele vocês viram que o de gesso é fácil é fácil ó. é difícil ai a gente pode for. Aí, ó já era em comparação até bater aqui no concreto Aí ó, tá batendo ó Não sei se vocês verem aí, aqui A gente pode feito tudo ó Tá vendo? E olha o gesso, olha o gesso Aí, agora quebrou bom o cara do ovo uh. ah, arrumado, passa logo Então então pessoal, vocês viram, como não é brincadeira quando eu falo da resistência do bloco de gesso para você construir suas paredes, né? você faz a elevação, por exemplo, né? para você se sentir mais seguro você faz a elevação da, das suas vigas de concreto, é, suas vigas e colunas de concreto todo o esqueleto da casa você deixa pronto, depois você só vem com os blocos de gesso para fazer a vedação Altamente resistente, resiste à chuva, resiste ao sol, resiste a tiro, resiste ao tempo. Oito anos um bloco aqui ó, no tempo. Você viu como foi difícil para quebrar? Então acho que não tem... Você não vai encontrar uma propaganda melhor do que essa na internet nem na televisão. A pura realidade, nua e crua, sobre a resistência do bloco de gesso. Visita o site www.casasdegesso.com.br Me segue aqui, ó, no arroba Yuri Costa, que você me acha na internet, tá bom? Tenho o Instagram, Casas de Gesso também. E tenho o meu Instagram pessoal, se quiser falar comigo, meu WhatsApp tá no site, tá? Estou aqui em pé e a ordem, sempre para servir e ajudar a humanidade. Minha missão aqui na Terra... É ajudar a humanidade fiquem com Deus e até o próximo vídeo então, vamos ver se a gente quebra o coco é o coco é complicado é.